Hoje cheguei um pouco atrasado, mas cheguei e a galera não tinha feito tanta coisa assim não, graças a Deus. Hoje a gente começou o lixamento da peça. Ontem à noite a gente terminou de colar tudo que precisava. A secagem tem que ser de um dia para outro, não adianta, você tem que esperar o tempo secar. secagem. E agora esse é o momento que depois que a gente cola, a gente tem que nivelar toda a superfície lixando. E aí a gente tem algumas lixadeiras, vou pegar a lixadeira pra você. Então a gente tem uma lixadeira, essa aqui é com o aspirador de pó então vocês podem ver que no fundo é uma é uma desempenadeira. E aí, tá vendo que tem um negocinho assim, ó? E a gente vai esfrega, o oh, meu Deus, me jeito, e aí a gente vai esfrega aqui na superfície, lixando e nivelando. Esse aqui tem um cabo que liga no aspirador de pó, que é o que ele tá fazendo ali. Isso é fundamental porque a obra fica. Toda cagada. Mas no momento que a gente vai lixar, a gente vai lixando, nivelando. E aí a gente tem uma régua que a gente pega e vai nivelando aqui, ó. A régua de alumínio é fundamental para você saber que o negócio tá alinhado direitinho, né? Oh meu Deus do céu! Aqui, ó. Aí a gente vai, vai lixando e vai. pá, botando a régua. Ah, essa é uma lixadeira gigante profissional. Olha só essa lixadeira. Olha só, é, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó. Só que essa aí não tem um aspirador de pó junto, né? Então, ó, tá vendo? Essa não tem aspirador de pó, mas essa aqui você lixa mais rápido, já mais nivelado. Então esse é o momento que a gente vai lixando e aplanando. Quando a gente vai fazer emboço. bolso... Essa, Rafa, essa, Rafa, não sei não, viu, gente? Não sei dessas coisas de botão. Mas aí agora é o momento que a gente vai lixando. Lixar é muito importante pra nivelar... Mas também pra abrir os poros do EPS e dar aderência quando a gente for colar o Base Coat. Em cima daqui a gente vai fazer o Base Coat e isso vai ser ainda hoje. E aqui, ó. Lembra que a gente colou juntinho? Olha como é que fica. Tem que ficar tudo juntinho assim, viu? Tem que ficar tudo juntinho, coladinho. Tá bonito. Cadê? Mostra aí como é que lixa. Tem que sair girando? Ou o resto também. Ou o resto é também. ela tá nivelada. Aí tem que Tem que nivelar. Viu? E aí, de tempos em tempo tempos, vai bater na régua. Sim. Isso aí você tá enfiando porque tem uma fresta. Sim, tem que tapar os buracos. Tem que tapar todos os buraquinhos? Sim. não pode ter nenhum buraco. Nem porque um aqui nós vai aplicar a massa e o base coat não pode entrar dentro do isopor. Ah, o base coat não pode entrar no isopor. Entendeu? Então, tudo que é frestinha, a gente vai tapando. Tem que tampar. Bom, e aqui é o redor da janela Depois a gente vai alinhar tudo também, é um né? Quadrar tudo bonitinho E aqui a gente vai, li vai limpando, né? Vai limpando a obra Isso aqui é bom que o vizinho vai te chamar pro resto da vida, viu? E todas as frestinhas eles estão chamando Estão vendo? Ó, gente, aí como é que fica? Tá vendo? Não é uma lixa, é como se fosse o quê? Uma areinha, né? Umas pedrinhas. Tem, um tem umas travinhas, vocês estão vendo como é que é? Aqui tem uma lixa virgem. Cadê? Cadê a lixa virgem? Pega lá pra gente ver. Aí aqui, ó, onde vai ser a junta de dilatação? Lembra que um lado a gente virou o base coat e outro a gente botou a tela? Aqui, ó, aqui é a lixa virgem. Então, é, é uma adesiva? Ah! pô. Isso aqui é o número da lixa, lixa 12, será? É. Ó. Estão vendo? Show de bola. A gente vai vai trocando aqui da desempenadeira. É desempenadeira não, né? Qual é o nome disso? raspador. E aí aqui, ó, aqui eles colaram nessa parte. Esse aqui é o grandão. Aí lixa já reta. E aqui a gente vai simular a nossa junta de dilatação do Fred viu? Depois isso aqui a gente trata e bota silicone. Aqui tem a fina. O que que você tá fazendo aí, professor? Tá varrendo Limpando, né? Tá limpando. Pra depois passar o base coat, é isso? É, o primeiro adesivo B precisa ser aplicado que tá totalmente limpo, né? Ah, então não pode ser com sujeirinhas. Não. Então, viu, gente? Antes de passar o primeiro adesivo, né, que é o base coat para isso, a gente tem que limpar. Tô arrasada Hoje fui na obra, vocês vão ver o vídeo dando na obra Eu cheguei, olha só que coisa linda que eles fizeram Tem moldura na janela Com EPS Lembra o EPS branquinho? Eles cortaram o um friso Ai, que coisa linda, tô apaixonada E aí fizeram um base coat em cima do EPS Olha, gente, ai, tô apaixonada Tô apaixonada, não acredito Que coisa fofa Tudo com EPS E ó, eu vou, eu vou virar o telefone, vou virar a câmera e mostrar uns detalhes, viu? Aqui ó, tem uma cantoneirinha de PVC É uma pingadeira Drip Edge. Tá entrando em português, vai dar certo, pingadeira. não. Pingadeira. Cantoneira, pingadeira. Feijadura. Aqui, ó. Cortaram o frizz. Aí, o que, que é isso? É uma telinha de reforço. Aqui o base coat. Que coisa linda. Aí, tá vendo, gente? E legal de você trabalhar com a peça é que você desenha esse friso. Tipo. Olha só, não tô acreditando. E a junta de dilatação, como é que ficou? Legal. Aí, botou a tela de cobertura até onde? Mostra isso. Tela de cobertura vai sobre todo o quadro. Mas ele para aqui na junta. Sim, essa, essa junta está encapsulada. É encapsulada. É gente, que coisa linda! E aqui, botou o cantoneiro ou não? Tá só com a tela, né? Pô, só viu, gente? Só com a tela. Se for bem feito, tá vendo como tá retinho? Ah, chocante. Ah, e essa ferra... Mostra essa ferramenta aí, mostra a ferramenta aí. Desenha o friso, a ferramenta. E aí você passa e fica o formato certinho. Ah. Parei. E aí, olha só, o mais legal, galera, isso aqui quando seca, lembra que era peça, era fofinha? Não vou para a mão que tá molhada. Mas fica duro igual pedra. Não tem, professor, só no detalhe. Aqui de cima, qual que é o detalhe? Tem algum detalhe que a gente tem que prestar atenção? É, tudo. Tudo? tudo, tudo. Mas olha, os meninos estão cortando a tela de armadura que vai ser colocada aqui. Ai. Aí dá pra acompanhar toda essa etapa. Show. E a tela de armadura, mostra aqui pra gente. Essa tela aqui é uma tela mais grossa, gente. Ela é dura, dura. Uma coisa é a tela de cobertura. Ela é mais molinha, ela é mais fininha. A tela de armadura a gente coloca próximo ao térreo. Pra exatamente se algum infeliz bicar, não amassar. De jeito nenhum, né? Então a gente vai colocar aqui. Aqui, ó. Dripping edge. Essa campaneda, vocês estão vendo? Deixa eu botar o dedinho aqui, ó Pra têm ideia de tamanho, não noção Aí ó, vem esse PVCzinho com a própria telinha Bota aqui, outra telinha aqui pra debaixo Tá vendo? E aí quando A água cai Não deixa virar pra cá Ela pinga direto, perfeito, perfeito Ó aqui o cantinho, esse é PS colar Igual o homem que a gente colou Tá passando o um base coat aí pra poder colar a tela, né? Base coat não, primer adesivo E tem controle de massa? Como é que a gente sabe se tem massa de mais ou massa de menos? Até cobrir ela. Essa? Ó, vocês viram? Antes eu mostrei a tela de armadura, ela era mais grossa. Essa aqui ó, é de cobertura, ela é fininha, tanto que ó, ela dobra, vocês estão vendo? Então ó, tirou a medida, respeitando que tem uma cantaneira ali no canto. Agora a gente vai cortar a tela, a gente vai cortar a tela bonitinha. Ó. ó, e a gente antes botou a tela no friso, né? Aí depois tá botando a tela de armadura e a gente vai colocar mais massa aí depois ou não? É só isso mesmo? Sim, tem que colocar a tela de cobertura aí. Né? Ah, então vai, vai botar ainda isso, mais uma. Ela vai cobrir o perfil de início. Tem que cobrir o perfil de início. Depois dá uma outra demãozinha. Galera, o que a gente bota nas quinas é isso, tá vendo? Tem uma cantoneira que é de PVC, tá vendo? Amarelinha. Ela vem com essa tela já colada nela, tá vendo? Coladinha direitinho. E isso aqui a gente coloca nas, nas quinas. Nessa quina daqui a gente teve. E aí você acaba tendo um ângulo tá perfeitíssimo. E o mais legal é que ele fica reforçado. Como você tem o PVC, né? Ele fica super reforçado. Então pra impacto não bica, não trinca com facilidade. O pessoal pode bater. Fica bem resistente. Vocês estão vendo? Faz muita diferença. Muita diferença mesmo. Todos os detalhes valem, viu? A gente tem essa cantoneira da pingadeira que a gente coloca. A mesma coisa. Vem o PVC e a telinha. Só que aí fica com esse negocinho aqui pra fora que é pra não pingar água, tá? Isso aqui depois some, viu gente? Some. E aqui no cantinho a gente tem a nossa Cantoneira e ficou o ângulo perfeitinho. Igual drywall, a gente não bota a cantoneira no drywall pra reforçar, mesma coisa que acontece. E ali a gente vai botar agora a outra tela, a tela de cobertura em cima da tela de armadura, aqui ó. Pá. Aqui a tela de armadura. Vamos botar mais uma tela agora. Dobro de tela pra resistir ao impacto. Então a gente vai colocar uma tela de detalhe aqui na janela pra reforçar e a de cobertura aqui em tudo. Agora é muita tela, né gente? A tela pra um lado, a tela pro outro. Misericórdia. Por isso que isso aqui fica duro igual peça depois. Fala professor, você tá botando mais massa antes deles pôr a tela? Isso, vamos colocar, fazer o tratamento da do peitoril. Do peitoril, dá uma reforçada no peitoril. Isso, pra que? Para Peter, só a, a pedra aqui. Tá a nossa tela, professor. Professor, vai ser você ou Peter, só que vai é bom. Aqui. Ó gente, o um detalhe da janela. Para ficar reforçada, né? Para ficar reforçada. Aí a gente vai cobrir, passar para cobrir, né? sempre do meio para cantos. Do meio para os cantos. Agora te fazer uma pergunta, por que que você tá virando assim e você ainda vai botar de cobertura por cima? Não era melhor botar o contrário? Botar de cobertura primeiro e essa virando por cima da cobertura? Não, senão eu vou ter um sombreamento aqui. Ah, senão vai ter um sombreamento. Se eu fizer ela toda e ver com essa por cima, eu vou ter uma ah. camada por cima e fazer um sombreamento. Ah, entendi. Mas eu achei que tinha que concorar tudo, aí não precisa então. Ela vai ancorar quando eu vier com a outra aqui ainda úmida. Quando ela secar, ela vai virar um sistema monolítico onde toda ela vai ser um sistema só. Ah, entendi. Entendi. Então em bom. cima da tela de armadura a gente tá botando a tela de cobertura agora, né, galera? E aqui vai ficar a tela dupla no térreo. Exatamente para reforço de impacto. Agora é só cobrir a tela. Isso aqui, então, ó, no fundo hoje, o que que a gente fez? A gente raspou a péssima, modelou ele todinho, fez a moldura, colou pingadeira, colou cantoneira, depois base, cozy, tudo. e aqui embaixo, tela de cobertura, tela de armadura primeiro e depois tela de cobertura. Tá bonito, viu gente? Isso aqui, depois de seco, vai ficar só. Tamo aqui no escuro, foi assim que acabou o nosso treinamento da Estou. Mas é isso aí, gente. Olha só que lindo ficou depois de pronto, viu? Vou virar aqui a câmera e mostrar pra vocês. E até, não deixa de dar aquele comentário, falar o que você achou dessa maratona aqui com a Store. O que é que você achou do AFES? O que, é que você achou dos acabamentos? É difícil, é fácil, é muito detalhe, não é? Dá aquela curtida no vídeo. Compartilha com os coleguinhas, compartilha. E não deixa de dar uma olhada lá no site da Estou, não. Eles têm muito material gratuito, muito manual, muita informação. E, cara, Estão entrando no mercado bem forte. E tudo top, top, top, top. Vou mostrar os detalhes agora, vamos? Ó, que lindo. Então, ó. Aqui foi que a gente botou a tela de armadura. Vocês estão vendo que são duas telas. O friso. Lembrando que no friso a gente coloca a tela de detalhe, né? Aí aqui pra cima, ó. A moldura que a gente fez com o um EPS colado em cima de outro EPS. E aí a gente faz alguns reforços com tela. Nossa pingadeira. Aqui no peitoril também a gente trabalhou com duas telas. Lembra, né? A gente tem a tela de cobertura, uma tela aqui para parte de proteção e outra tela de detalhe. Duas telas aqui. Canto também a gente trabalhou com viradas. Tá vendo? Essa quina aqui a gente colocou nessa cantoneirinha de PVC. Dá pra ver aqui um pouquinho? Não dá pra ver um bocadinho? botando nossa cantoneira de PVC de enforco. Um e dando a volta aqui, o que, que a gente tem? Menino varrendo. Não, nem isso não. A gente tem o quê? Nossa junta de dilatação pra estimular quando a gente tem junta nos prédios. Tá vendo como é que a gente faz? E o que, que é interessante aqui é depois você tem que colocar silicone, tá? Para o céu e silicone. Esse outro lado aqui, bem parecido com o outro. Moldura também, friso. Só que lembrando que aqui a gente não teve a cantoneira de PVC no início, né? A gente saiu com a ancoragem, a gente saiu com a tela da virada. Isso aí, pessoal. Bacana. Lá no Instagram vocês vão ver algumas fotos, viu?